A minha rotina pré-gravação normalmente começa com uma música. Eu escolho uma música que eu gosto muito ou que me deixa animada e começo a me arrumar. Com a maquiagem já escolhida, eu vou botar algum vídeo pra rolar. Normalmente eu assisto vlogs de viagem de alguma blogueira ou vídeos de arrume-se comigo e aí eu vou ir me arrumando enquanto eu assisto algum vídeo no YouTube. E com a maquiagem pronta, eu vou decidir o que, que eu vou usar. Normalmente eu separo algumas blusas e eu fico com a mesma legging ou calça ou shorts, depende do dia. Porque vocês não vão ver mais do que da minha cintura pra cima, não é mesmo? E agora que eu tô pronta, é hora de arrumar o cenário. Eu vou pegar meu tripé, minha câmera, arrumar a janela pra ver se a luz tá boa. Ver se a minha cama tá arrumada de fato ou eu vou ter que tirar alguma coisa de cima da cama pra poder sentar e gravar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da minha rotina. Um beijo e até o próximo. Tchau!